E aí jovens, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém, nesta manhã bem calma de quarta-feira, pós-feriado, super tranquilo, ainda não resolvi o problema da Twister, do painel, ainda vai chegar o painel e... Só assim então eu vou conseguir resolver. Quando chegar aí vamos fazer a troca, acho que no mesmo dia, coisa bem rápida. Trocar o painel é tipo trocar, sei lá. Trocar de capacete. Aí é vem rápido, montou, tirou, botou de novo. Acho que meia hora, 20 minutos, meia hora pra colocar. Agora eu tô indo pra universidade. Somente deixar uma chave lá. Ficou comigo e agora eu vou ter que ir, ir de lá, né? Eu vou ter que ir pro trabalho do meu pai aí, buraco lá no Cordeiro de Farias, no Tapanã, no setor do de Rocha de Rocha Motorlog. Um grande salve, meu amigo! Agora são 8, 7 da manhã. Estamos aqui na venda na Rua Estrela, aqui, cortando do bairro da Pedreira até a Terra Fih. Será que é pra sair é desse sufoco? Os dois lá assim, se embolotando lá um pouquinho gripado, acabei de acordar também, então a voz ainda não tá amaciada. A voz ainda está esquentando ainda. Mas que manhã bonita, cara, olha só que dia bonito. Tomara que não chova. Cara, chove muito Belém do Pará, cara. E Belém do Pará tem uma chuva que é, é... Tipo assim, nas outras cidades começa assim, né, chuvisco... Aí vai caindo aqueles primeiros pingos, depois vai aumentando o chuvisco e depois vem a chuva porrada, né? Aí aqui não, aqui em Belém é tipo assim, tu tá andando na rua, tá um sol. E aí tu vai lá no retrovisor, aí quando tu olha pra frente, do lado caiu um chá de ti, assim. Porque aqui em Belém tem chuva que... que não tem chuvisco, cara, ela já começa a assim. Chega, Faz até olhar pra cima, parece que alguém te jogou um balde de água fria em cima de ti. Juro pra vocês, cara. Às vezes parece que a chuva vem assim. É como se só eu jogasse um balde gigante lá de cima de água. E tchá E te molha todinho. Não tem nem tempo de, de se abrigar na, na coberta. Na coberta já na. Por aí, nesses telhados aí do meio, meio fio. Juro pra vocês, aí, como por exemplo, eu vejo nas outras cidades, né? Começa é chuviscando, depois o, o, o, a, o chuvisco vai engrossando, depois dá aquele relâmpago, dá o vento e chove. Já aqui, moleque, eu tô pós, aqui de boa. Daqui pra ali assim, já fica nublado e quando, do, mar, do menos do nada, parece que cai tudo de uma vez assim. Pingo grosso pra caramba, cara. Chega todo molhado, por isso que às vezes não, não, não dá tempo de fazer nada. Mas como que pra quem vai pra casa não se molha... Aí a, a, a, a alternativa, né? Mas é, às vezes pega muito de surpresa que a gente tá é estranho. vi pra vocês, já cheguei várias vezes a olhar pra cima assim... Pensando que alguém estivesse me jogando um balde de água. Ou então com uma mangueira ligada assim do nada. E outra coisa. Outra coisa que é muito engraçada também na questão dessas chuvas. É que, por exemplo, que eu tô nessa rua agora aqui, né? E tá um pau do cacete de muita chuva, cara. Chuva, chuva, chuva, chuva. E já aconteceu comigo várias e várias vezes. Por exemplo, eu tô nessa, nessa rua, né? Chovendo demais. E aí. Quando eu dobrar aqui para a esquerda, a chuva parado nada, assim, então não, não, este, não molhou nenhum pingo. Por exemplo, essa faixa aqui esteja toda molhada, né? Tá chovendo direto aqui, mas eu dobrar aí para cá, para a esquerda, não caiu um pingo de água, cara. É incrível, Belém consegue ter essas proezas, assim, sobrenaturais de chover só em uma, em uma rua, <risos> E na outra rua não chover, juro pra vocês. Às vezes parece que até que é perseguição. Teve uma vez que eu estava indo de bicicleta pra casa do meu tio. E aí a rua era um pouco comprida assim, né? Eu peguei um pau d'água gigante, molhei todo. Achei que não ia me molhar tanto, né? Aí eu fui, fui, fui, fui. E aí quando eu cheguei na casa do meu tio, aí... Tipo assim, eu abri o portão E quando eu entrei Simplesmente a chuva parou do nada Como se eu tivesse fechado uma torneira Então eu já vi que, que Às vezes parece que o problema com a chuva é comigo mesmo não? E não com com a, com a Belém, assim Acho que por onde eu, eu tô Acontece essas situações Sobrenaturais Que eu acabei de contar pra vocês assim. Eu sou meio que eu tô até pensando em ir pro nordeste para ver se dou uma, uma força por lá. Uma coisa curiosa no nordeste é que a gente tá acostumado com a chuva, né, aqui no norte. Aí teve um tempo que eu tava em Pentecorte, já no Ceará. Ano passado isso. E aí eu tava no banheiro, eu deixei minhas roupas puladas no varal, né, pra secar, que eu tinha lavado. E eu tava tomando banho quando eu escutei uma ventaninha assim, bem forte, né? Rapaz, eu me desab... desensabuei numa velocidade, me botei a toalha, botei a. me enxuguei, né? Coloquei a toalha e me mandei lá pra fora achando que ia chover. <risos> o costume do Paraense, sabe? Ver qualquer barulho de vento forte já penso que é a chuva. Aí eu fui correndo pra tirar minhas roupas do do varal, né, da, lá da corda que eu tinha deixado sendo que lá em Pentecoste não choviam faz faziam acho que nove meses eu acho então aí a gente tá acostumado com no paraense chover toda hora, né então, aí qualquer ventinho que eu peguei eu saí correndo desesperado caralho, minha roupa no varal vai molhar, não sei o que porque... ainda não, não tem isso aqui no norte, como é muito úmido é, tu, se tu lava uma roupa, por exemplo, uma, sei lá, uma toalha, uma calça jeans, coisas nesse sentido, pra secar, se tu, se tu não, não, não te escoar bem a água da roupa na hora, assim, vai levar um trampo pra secar, cara. Mesmo no sol quente, às vezes demora mais de um dia, assim, pra secar a roupa. Mas aí, se centrifugar... Aí já ajuda bastante. Mas são coisas da, da chuva mesmo assim, sabe? Costumes de paraense, paraense no nordeste, paraense no nordeste. Desesperado a, por caso de cair chuva.